galera, meu nome é Jefferson Barbosa, eu sou do Voz da Baixada. Hoje a gente está aqui com o Raul Santiago, do Papo Reto. É isso aí galera, Prefa Connection. A gente vai estar tá aqui trocando mais ideias, trazendo uma galera de várias favelas do país, de várias quebradas, para a gente discutir sobre diversos temas, né? sobre a situação política atual do país, sobre favela, sobre nossa realidade, sobre comunicação independente, tirando um pouco do que a grande mídia mostra e trazendo uma comunicação mais nós por nós, mais próxima, explica aí. É isso, e hoje a gente vai vai falar exatamente sobre isso, sobre... o conjunto do que a gente está vivendo, impeachment, golpe, lava jato, isso controla é a internet e tal. Então a gente quer debater um pouco o que a periferia está achando disso tudo, como é que isso tudo tá tem atingindo a gente. Enfim, a gente espera contar com vocês nessa empreitada. É Vamos isso. Começamos nessa Perifa Connection. A comunicação tem um papel fundamental né, nesse, nesse momento de, de, de crise, de golpe, enfim, esse momento histórico que a gente está vivendo, né? É, e o Raul está aqui para a gente conversar um pouco sobre isso e falar um pouco sobre a experiência dele lá no Alemão, a experiência dele com o Papo Reto e também a gente avaliar um pouco por que, que chegou nesse nível. Legal. Então, eu sou o Raul Santiago, lá do Papo Reto, Complexo do Alemão. E a situação atual no Brasil ela é muito complexa, né, brother? Porque a gente está vivendo uma série de questões, uma série de situações é, onde tem envolvimento para além de política partidária, para além de, de, de muita movimentação social, é, também uma participação importante da mídia comum, da mídia hegemônica, em informar o pensamento do que é certo, do que é errado, ao invés de provocar a construção das pessoas é, observarem de fato o que foi o processo desse governo e não apenas receber conteúdo sobre essa situação de é desse jeito, é assim que acontece, é dessa forma que está que, que que tá acontecendo. Né? O Papo Reto, ele, dentro do Complexo do Alemão, ele trabalha exatamente com comunicação independente, com direitos humanos, com, com essa pegada de expor é, as situações violentas da favela, mas também as coisas positivas, que é uma proposta ampla também do do Perifa Connection, uma ideia muito bacana. Eu acredito que dentro desse contexto todo, sabe, não podemos ignorar o que foi é, o avanço, principalmente para a gente de base, para gente de periferia, para gente que sempre viveu dentro do que é a exclusão, sabe, o, o, o que trouxe o governo Lula de alguma forma. As coisas vão muito além de Rio e São Paulo. Se a gente pega o recorte do Nordeste, por exemplo, o, o aqui no Rio, a galera que tenta de alguma forma defamar algumas políticas que vieram com esse governo falam é, do Bolsa Pobre, do Bolsa Mendingaria, por exemplo, para falar do Bolsa Família. Mas quando a gente recorta para o Nordeste, a força sabe, que essa pequena ajuda deu para as pessoas que vivem numa situação de, pobre, de pobreza extrema e também o um empoderamento que deu para muitas mulheres, inclusive, que puderam levar suas famílias, sabe, melhorar a condição de vida dos seus filhos, isso não é trazido no campo do que é mostrado através da mídia do agora. São são milhões de famílias que saíram da miséria e que, enfim, chegou chega no momento, por exemplo, a gente, em 2008 a gente viveu uma crise global, em que é, é uma crise que é natural do capitalismo, que é Sim. o sistema que a gente vive. Em 2008 a gente conseguiu passar por essa crise de uma certa maneira, só que em algum momento ela ia atingir a gente. A atingir a Calhou de ser justamente no governo de uma mulher. Enfim, não tem uma, uma representatividade da, da sociedade, não, tanto que não tem negros, os negros não estão representados Verdade. no Congresso, enfim, são minoria lá dentro. Como é que, como é que você vê essa... essa como se fosse, só existissem dois lados, quem é contra e quem é a favor. Mas também tem pessoas que meio que estão em dúvida, tem muita gente que não está entendendo o que está acontecendo no, no país. E como é que você é vê verdade. esse ódio sendo... É, é, se espalhando pelas redes, enfim, nos comentários e tal? É uma situação terrível, né? É, é como você trouxe o ódio, né? E a gente não pode deixar que o ódio seja o carro-chefe da situação atual que está acontecendo. E muita gente está fazendo com que seja, sabe? Não está buscando outras formas de construir é, é, é, um novo momento. Eu vejo, por exemplo, essa, essa situação atual como uma oportunidade, é, e é independente do, do partido que é que está no governo, dos que são contra, mas a gente está num momento muito importante de construir um novo momento político no país, sabe? Porque tem a crise, tem a crise na política, tem a crise financeira, tem crises diversas. E a gente na favela, na perifa, no, no, na nossa realidade, a gente sempre vê o crise, sabe? crise para nós é uma novidade, porque a nossa crise ela envolve a nossa vida, ou seja, a nossa crise é a nossa sobrevivência, principalmente contra tiro, contra arma de fogo, né? Então a gente está num momento político onde a gente tem uma brecha de se organizar e quebrar o que eu digo que são as famílias da política partidária porque aí tem o pai aí vem o filho aí vem o neto sempre aquele mesmo grupo sempre aquela mesma elite sempre aquela mesma as mesmas pessoas perpetuando quem está ali dominando e pensando de fato, o que é a sociedade, como você bem falou, não tem participação de negros, não tem participação de mulheres é, na, na, nos campos decisivos, então a gente está com uma oportunidade de pegar esse momento e construir algo novo, levando a valorização do que é a democracia. Mas também acho muito importante fortalecer o que o está que acontecendo atualmente com, com, com essas pessoas querendo puxar impeachment, pessoas também totalmente é, envolvidas com casos suspeitos, com coisas obscuras, com, com, com um bando de situações é, que não condizem com o que eles estão discursando, democracia, coisas certas, quando na verdade eles realmente são, são tão sujos. Nesse momento tem uma frase do Ariano Suassuna, muito interessante, que ele fala que o otimista ele é bobo, o pessimista ele é chato. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Você consegue ser um realista esperançoso na atual conjuntura? Cara, é complicado, né? É muito difícil, ainda mais por conta do, do, da, da realidade que a gente vive na favela, da, dessa situação toda. E como você trouxe essa situação de, de, de um monte de coisas que podem ser aprovadas, mas que ser aprovado significa retrocesso, significa voltar muitos passos atrás nos avanços que a gente tem na sociedade. Então é uma coisa muito complexa, né? Porque esse ano de 2016 é um ano rápido, porque ele tem a Olimpíada, ele tem uma série de situações, e antes disso a gente estava tá vivendo um monte de crise, um monte de, de coisas é, conturbadas, e já vindo de 2015 com essa bagagem de... De, de problemáticas acontecendo. Né? Então, por exemplo, agora, nos primeiros dias de abril, nos primeiros 15 dias de abril, eu estava junto com a Anistia Internacional é, em uma série de atividades nos Estados Unidos, exatamente chamando a atenção para a situação de violência institucional da polícia em periferias, favelas e áreas populares do Brasil. E nesse período que a gente estava viajando, por exemplo, só no Rio de Janeiro morreram 15 pessoas. Sacou? Todo dia, por exemplo, nessa semana inteira para cá já são quase três mortes no alemão, várias pessoas agredidas, diversas violações. Mas quando eu tenho a oportunidade de ocupar espaços como esse que a gente está aqui construindo de resistência participo de uma série de atividades com outras pessoas que estão vivendo o que eu vivo, mas ainda estão acreditando nisso aqui, quer, quer dar a mão aí vamos ali, papo reto, perifa é connection, media ninja, a galera, isso eu acredite, sabe? eu lembro desses momentos, sabe? não lembro do que é difícil que eu convivo com aquilo 24 horas isso aqui é o refúgio dessas construções então eu acredito sim que as coisas vão ficar ainda difíceis mas que a gente vai estar preparado para construir cada vez mais de forma coletiva. Então há esperança, apesar do caos, é, há, há, há esperança porque parece que a mídia hegemônica é a verdade, mas a verdade é isso que está aqui. Então a é gente verdade. sabe que aquilo é apenas um discurso e que a gente está construindo a verdade. Em é. Uma coisa muito no meio disso tudo, que está tendo muita visibilidade na rede, mas não ocupa a mídia, mas que é algo magnífico gigantesco é a ocupação das escolas sabe? Sim. isso é gigante sabe diante do momento que a gente está vivendo em meio a tanta crise e a galera jovem está percebendo a importância da educação da valorização do professor de que saber que os caras estão desviando merenda e não aceitar mais isso e ocupar a escola e se organizar Sim. de forma autogestionada compartilhando entre eles multiplicando isso então é o jovem sacou e a gente tem que tentar, de alguma forma, fortalecer sempre que possível tudo isso que está acontecendo, porque é o principal caminho que a gente tem, até porque quando a gente olha exatamente para essa bancada que está debatendo o impeachment, que acontece ou não acontece, o que é que vai, pouca representação de juventude ou nenhuma está presente naquilo, né? É isso aí, esse foi o primeiro esse foi o primeiro, Connection, primeiro episódio, a gente espera contar com vocês na, nos próximos, a gente, enfim, também... É, aceita sugestões a ideia é a gente não só falar da, da periferia, mas falar também sobre a periferia com o mundo conectar a periferia conectar com o periferia mundo, mundo. É, então é isso, tamo junto Uou. valeu, é brigadão valeu, conexão. até mais tamo junto